Oi, eu quero falar um pouco sobre queda de cabelo, caspa, seborreia e coceira no couro cabeludo. Bem, primeira coisa é observar a alimentação. Como é que tá essa alimentação, hein? E o que, que você tá colocando nesse cabelo? Tá lavando como? Que produto você está colocando? E mais o quê? Né? Porque você lava, condiciona, só o nome já tá dizendo, condiciona. Vamos descondicionar esse cabelo? Então, uma dica é você usar um shampoo natural. Leia o rótulo do shampoo que você está adquirindo. Natural, 100% natural mesmo, não tem conservante, é, corante, flavorizante, né? aromatizante, né? todas essas coisas, né? de coisas, coisas, coisas. Vamos um pouquinho para o natural. Depois dessa lavagem com shampoo natural, nós podemos colocar melaleuca, óleo essencial de melaleuca, na água do último enxágue. Uma vasilhazinha, um pouquinho d'água, três gotas de melaleuca, depois de lavar o cabelo, coloca essa água no enxágue e não precisa fazer mais nada. Não precisa mais enxaguar. Pronto. Além disso, é possível, para melhorar um pouco mais, você usar a copaíba. A copaíba é cicatrizante. A copaíba é bárbara para tratar questões de queda, caspa, ceborréia, coceira. Pinga a copaíba nos dedos e espalha no couro cabeludo. Massageia os cabelos suavemente, né? massageia, o cabelo pode estar tá lavado, né? O cabelo, melhor o cabelo lavado, úmido, depois do cabeça lavada, você faz isso e deixa essa copaíba. Não importa o tempo que você vai deixar. Eu gosto bastante desse cheiro, do cheiro da copaíba. Pode ficar 24 horas, inclusive, não há problema algum. Depois você lava. Olha, vai melhorar bastante, eu garanto. Boa sorte!